Você está preparado, está preparada para receber um tutorial de como perdoar uma pessoa sem perder a sanidade? Se sim, vem comigo! Oi, eu sou o Burjá e estou muito feliz em poder servir a sua vida de alguma forma. Este canal existe para isso. Espero que ao final deste vídeo você ore comigo para receber de Deus a bênção para viver uma vida livre e plena do jeito que Ele planejou para todos nós. Tem muita teoria sobre o perdão, e são muito boas, mas tem pouco vídeo dando os passos práticos. Não saber como agir na prática em casos assim é uma de tantas outras falhas no discipulado que se recebe nas igrejas nesses tempos. A minha tentativa aqui é apresentar os passos necessários para você aplicar a ordem que Deus lhe deu sobre o perdão. Não vai ser fácil, mas você vai conseguir, eu sei que sim. Nesse vídeo eu vou te mostrar a primeira etapa do processo, são duas etapas Nessa etapa você terá que entender o que você tem que colocar no seu coração sobre o perdão E não é só conhecimento teórico como eu te mostrei no vídeo anterior para saber o que eu falei é só olhar o card que aparece agora aqui Você precisa executar também os processos internos Eles são necessários para experimentar a liberdade do perdão No próximo vídeo da série, que é o próximo vídeo Vou te mostrar a segunda etapa, que envolve ações bem práticas e ações que são externas a você. A primeira coisa que você precisa fazer é entender que o processo do perdão é uma via de mão dupla. Se você não concede, também não ganhará. É o que Jesus ensina na oração modelo, perdoa-nos como temos perdoado, lembra? Ele falou isso, estabelece uma relação de forças, Deus não agirá enquanto você não agir, e quando você agir, ele vai agir no mesmo modo que você, porque é isso que você está pedindo em oração que ele seja contigo, o que você é para o seu irmão ou para a pessoa ofendida, entenda que você não é isento ou isenta de erros, vai pisar na bola com muita gente e isso pode ser em maior ou em menor grau, mas vai pisar a linha que te protege de ser igual ao pior ser humano da Terra de todos os tempos é uma linha muito fina. Todos carecemos de perdão, até você, mesmo que não ache que precise. Atenção, se você acha que não há ninguém a quem deva pedir perdão, experimente conversar com as pessoas que convivem com você diariamente. Pergunte a elas se há algo que você tenha feito que precisa de perdão. Olha só, eu fiz isso e não me arrependo de ter feito, tá? Mas foi muito tenso, muito tenso. A segunda coisa que você deve fazer é afastar-se emocionalmente e fisicamente do agressor ou da pessoa que foi agredida por você por um tempo determinado. Isso vai te ajudar a ter uma visão mais panorâmica dos fatos. Vai ajudar a separar o que é fato do que é sua impressão dos fatos. Ajuda a esfriar as emoções. No calor do momento, há muita coisa que não era para ser dita, há coisas que foram colocadas em peso muito além do que elas deveriam ter, e afastar-se um pouco vai ajudar a ver as coisas com um pouco mais de clareza. Vai por mim, funciona. Mas atenção, afastar-se não significa isolar a pessoa por completo e por tempo indeterminado. Significa dar um tempo aos sentimentos. Eu indico separar um pouco fisicamente para evitar o contato visual e daí mais confusão na cabeça. Mas isso tem um tempo, não é para sempre. Geralmente, uns 15 dias ajuda. Se for gente da casa, da sua casa, do trabalho, avise que você precisa de um tempo para refletir e que durante esse tempo você vai ficar mais na sua. Diga que é só por um tempo. Depois, você voltará a conversar a respeito se vai pedir perdão, ou se vai receber o perdão, você precisa também desse tempo de afastamento. A dica que vem agora é a melhor de todas. Eu experimentei pessoalmente algumas vezes e realmente funciona. Separe um tempo para orar pela pessoa que te ofendeu ou a quem você tem ofendido. Ter um período de oração pela pessoa no início é muito complicado, mas com o tempo você pega o jeito. Vai te ajudar a ter os olhos do Espírito Santo sobre a situação. Eu fiz isso de duas formas, uma forma mais fácil e a outra mais difícil. A primeira forma eu fiz assim, eu imprimi a foto da pessoa e coloquei no meu local de trabalho, de forma que eu olharia para a foto uh, dessa pessoa durante várias vezes durante o dia. E, para cada vez que eu olhava, eu fazia uma prece pedindo ao Senhor que me desse o amor que ele tinha por ela, para eu poder perdoar ou pedir o perdão. A segunda forma foi de orar pela pessoa toda vez que eu voltasse a sentir raiva ou culpa por ter errado com ela. Confesso que das duas formas, a primeira é disparada a mais complicada, pelo menos pra mim. Atenção! Cuidado com os seus sentimentos. Imprimir a foto de alguém e colocar no seu local de trabalho não é pra fazer da foto um tiro ao alvo, é pra orar, tá? Contudo, se o sentimento de ódio ou de culpa aumenta ao invés de diminuir Bom, o melhor é conversar com alguém para te orientar o que fazer e fazer uma coisa diferente Eu estou por aqui para ajudar no que for necessário Você já sabe, o link para o meu WhatsApp está na descrição do vídeo Eu quero orar com você e por você Senhor, eu te peço para que este irmão ou esta irmã que está assistindo esse vídeo agora ela possa entender todos os processos. Eu peço isso no nome de Jesus. que são processos fáceis de se entender, mas são muito complicados de se pôr na prática. Eu te peço para que ela possa orar, que ela possa entender, que ela possa colocar-se distante do processo para ser justa, para entender, para ser justo também, para entender que as emoções carregam os fatos. Para ela aprender, e ver o que são de fato os fatos Eu peço também Senhor Para que a pessoa possa entender Tudo o que o Senhor tem para ela Depois do perdão Porque antes do perdão Está tudo parado o Senhor não dá prosseguimento às coisas que precisam ser prosseguidas, porque o perdão é o que nos faz estar em Ti. E quando nós desprezamos o perdão, ou não damos o perdão, ou não pedimos perdão, estamos dizendo que o perdão que o Senhor nos deu não valeu para nada. Então eu peço, em nome de Jesus, que esse meu irmão, que essa minha irmã que está assistindo esse vídeo agora, tenha coragem de pôr em prática aquilo que este vídeo ensinou. Eu faço isso, Senhor, esta oração, confiando que o Senhor é quem nos ajuda nesse processo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Você quer receber estudos bíblicos no seu celular? Estudos gratuitos e exclusivos? Olha só, mais de mil irmãos e irmãs de todo o Brasil já estão recebendo isso. Sim, e o que elas fizeram? Elas assinaram a nossa lista de transmissão. É simples, é gratuito, não vai te custar nada. Basta me mandar um oi na descrição do WhatsApp que está aí, o meu WhatsApp que está aí, falar oi Burja, te vi no YouTube e aí a gente começa a já enviar para você todo o material que já está produzido.